Olá irmãos, e nesse Xabá vamos falar a respeito de ciclos espirituais, então para você que quer saber mais a respeito desse assunto, vamos abrir lá em Gênesis capítulo 1 verso 14 Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos A gente sabe que Deus estabeleceu esses ciclos Para que a gente consiga fazer as contagens de tempo E essas contagens existem para que a gente consiga se situar Em qual é o tempo em que Deus está realmente fazendo as coisas Para que a gente venha se posicionar de acordo com o governo dele por exemplo, a gente costuma dizer que o dia tem 24 horas E o marcador celeste que faz essa quebra de ciclos é o sol Porque sempre quando ele se põe, então a gente tem a quebra de um dia Para semanas, a gente não tem um marcador específico né? A gente simplesmente conta sete dias Mas a gente sabe que depois de quatro semanas aproximadamente Então a gente tem um mês Uma contagem né, de um ciclo lunar porque a Lua tem aproximadamente 28, 29 dias né, de ciclo, né, pensando em Nova, Crescente, Cheia e Minguante Essa semana, por exemplo, estamos em Lua Cheia E da mesma maneira a gente consegue estabelecer qual é a posição das estações do ano A partir né, da posição em que o Sol está nascendo com relação a alguma constelação Cada um desses ciclos ele vai trazer uma representação espiritual né? Então, por exemplo, cada mês do ano, cada ciclo mensal ou cada ciclo lunar Ele tem um significado, ele traz uma vocação temporal para nós Se a gente estiver aptos a perceber o que Deus está fazendo Então a gente vai conseguir se alinhar melhor com o governo que ele estabelece de maneira celestial tem muita gente que confunde esse assunto com astrologia, mas a gente não está fazendo adivinhação sobre qual que é a influência dos astros nas pessoas. A gente simplesmente está fazendo um mapeamento de um calendário anual a partir dos ciclos lunares mensais. E a contagem desses ciclos mensais também tem um propósito de servir de marcadores para posicionar as festas santas. Por exemplo, no primeiro mês do ano a gente tem a Páscoa, né, 50 dias depois. A gente tem Pentecostes e no sétimo mês, ou seja, na sétima Lua nova, a gente entra então no mês né, que se inicia ali pelo Dia das Trombetas, e no meio do mês a gente tem a festa de cabanas. Os homens criaram seus próprios calendários para conseguir estabelecer regras administrativas, né? por isso que os meses em geral eles têm 30 ou 31 dias para favorecer o pagamento de salários, né? Para que tenha mais ou menos a mesma quantidade de dias trabalhados. Só que com isso o homem perdeu o referencial do que Deus estava querendo comunicar a respeito do governo celestial dele Por isso da importância da gente retomar esse assunto E conseguir restaurar os tempos que foram perdidos, né? conforme foi dito na profecia de Daniel E na medida com que a gente consegue se estabelecer nesses tempos que Deus colocou Isso fica mais fácil para a gente, para perceber aquilo que Deus está fazendo Aquilo que nós precisamos nos alinhar Se a nossa busca, em primeiro lugar, é o reino dele Pai, obrigado por isso Shabbat Obrigado por tudo que tem feito por nós, Pai E agradecemos pelo amor de Jesus, amém Amém Agradecemos pelo sangue de Jesus, Amém, amém.